Opa! Caralho! Hey, it's Bill. andando sozinho? Ah! pull in. Good timing, mano? Uh oh. What uh -oh. happened now? As usual, we're and that means we're oh, na moral, a little bit of a little bit of a little bit of que Neste momento, eu não que Eu vou te atrapalhar com as tarefas depois da minha a o e se com a sensação de que amanhã vai ser uma dessas noites. Eu vou estar lá Também, não esqueça de ID com seu PDA, ou você não qualquer Oh caramba, vou escanear o PicPay Eu tô lá na frente, velho. pera aí Dá licença, dá licença Ah, pronto Foi, né? Foi Ah, vamos limpar essa bagunça de novo, né? O pessoal aqui gosta de fazer No celular, toma! Passar? Tá oh, cacete, aí é. Dá licença, dá licença, dá licença Vou chegar aqui Ai, ai, ai, eu esse trabalho de faxineiro. Qual andar que era mesmo, mano? Ah, vai qualquer um mesmo, Vai no automático, foda-se. licença aqui. Eita porra! Que isso? Ah. Alô? Oh, filho da puta, o que, que tá acontecendo um aqui, mano? Mano, você não fala em português, não? Não Tô entendendo o que você tá falando, velho. Chama o seu... I don't understand. Just tell me what I need to do. I'm ready for this day to be over. Quem tá falando? Eu não entendo o que você está dizendo Onde está minha vassoura? É vassoura que, que fala em inglês? É uma namorada O que eu estou falando aqui? Tem um cara morto aqui Maybe na minha frente. frente Não fechou O a porta? Isso aqui aqui. Ó. Oh. Dá licença, dá licença. Tem mais gente morta ali. Não tem arma aqui, tem gente morta aqui. Dá licença, vou pegar essa. Vou guardar essa aqui por enquanto. Eita porra. que, que é isso? Meu Deus do céu. Que que... Moça, você que fez isso aqui? Moça, moça eu não quero atirar moça ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! pega o meu cacetete então aqui, ó. toma toma toma ah, ah. por que, que eu sou baixinho okay. toma meu cacetetão deus que que que te chamou? Sai daqui, que Sai Sai que que cadê que arma? Sai! Ah. Sai daqui! Sai nossa senhora, o que você tem? Olha a visão toma! Você <risos> se cagou, né meu? Não tá, sei guardar isso aqui. O que isso? O que, que é isso? Ei, tio! Fica quieto aí, tio! Fica quieto aí, tio! Uh! Fica Cacete, velho. Como que é tiro com isso? Chuzão doidão. Não. Fica no chão. Eita, porra. Ah, essa daqui, por enquanto. Ai, ah, vamos lá. Então, pelo visto, é hora da faxina. Você não tá morto. Só vamos, então. Alô? Tem mais gente aqui, né? <risos> <risos> Você é policial, mano? Como você conseguiu ser mordido? Você é burro? Tá morto? Você tá morto? Você tá morto? Vou ver até preguiça Você tá morto Ó mesmo ah! Você tá doido, velho? Você tá doido? Fica no chão, deitado você... A qualquer momento você vai abrir essa porta aí que eu tô ligado Fica mais um massa de cigarro aqui Salve! Olha, tá quietinho lá né? Você que acerta ele daqui? Olha... <risos> Ai, ah, eu tô matando gente e tô feliz, velho. Por quê? Por quê? Pensa... Ah, salve. Ah. De onde você veio, mano? De onde você veio? Eu não lembro isso aqui não. Alô? Dá licença, tô passando. E moça? Não vem não, fica aí. Peraí, Espera peraí. Ah! Ah! Moça, me ajuda! Me ajuda, moço, não quer recarregar. Aí. Ah, dorme do. Tô fudido do caralho. Ah! Ah! Oh, Ô, moço, você. Toma no cu! Me ajuda! Não! Quem vai correr? me fodi. Derrubei minha arma. Cadê minha outra arma? Isso vai explodir. Eu vou guardar essa aqui. A moça me deixou. Uh! Só. Que? Você tá chamando aí? Não, eu tô jogando! Ah, pensei que tava me chamando! Que? <risos> <risos> ah, me pensou. Que eu tava passando mal aqui. Tem duas armas já. Nossa senhora, eu vou deixar isso aqui. <risos> <risos> Deixa eu ver o que temos aqui de bom. Por aqui, né? Cigarro Marboro... Hollywood ah, Cigarro aceso. Vou deixar você aqui um pouquinho, um pouquinho. Que agora, opa, é hora da gente se divertir, né, mano? Porra, porra. Eita, porra, cara, cara, cara, cara, cara. Vamos lá se divertir então. <risos> quero ver, quero ver quem vai vir agora. Ah, ah, Filha da puta! Ah, ah, ah. Ah. Não quero mais isso não! Tá horrível! Chega abrir aqui! Nossa, moça, o que você tá fazendo aqui, velho? Oh my! Thank you! You're so brave. Você é a mesma? Xirocar o pau aqui, velho. Oh my, thank you. A sua irmã tá Eu perdida sou por aí. Brave. Não sou brave nada, cara. Não fui obrigado a vir aqui, mano. Eita, tropeçou. <risos> Cala a boca, não me Sabia que você ia vir. Cracudo desgraçado. Alguém vindo com tudo aqui, velho Meu Deus do céu, o que, que é isso? Ah! Toma também, da puta! Não, mano, esses caras Tá me tirando! Porra, mano Fica ligeiro aí Cadê a moça? Tem você, né? Ô foto. Ô merda. Ô, oh, cacete, peraí, peraí. aí, Espera aí. Pera aí. Pera aí. Ah! Falei pra você esperar. Eu não aguento mais isso. Eu não, eu não aguento mais essa vida. Eu não sou querido. Eu não aguento mais. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou me matar. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso pra mim. Não, não. Ah! Vai se fuder, mano. É isso É isso Tá, não dá pra me matar Droga, por que que eu sou invencível? Ó Tem um motorzinho chegando E aí galera, quanto tempo né? Eu tô aqui postando esse vídeo aqui só pra ver se vocês iam gostar Foi gravado com um óculos de realidade virtual Que é esse aqui ó e eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram que eu poste nesse canal, deixa no comentário aí, beleza? A gente já tá voltando com tudo, os, ca... os vídeos antigos já tá voltando, bora lá, esse ano é nosso, valeu!